Fazendo... Claro. Raspa ali, raspa aqui. A primeira parte é para descascar a batata. A segunda parte, vai cortar banana para fritar. Opa, quando eu Ao retalhar, para dar conta. Aqui, vai engatar na cebola e vai puxar. Aqui dentro, vai ralar limão, gengibre, alho veterana senhora tudo filho se tu virares assim e você tiver lá lá não vai dar serva Tens que ela assim, a máquina tá assim vira assim esses dois dentinhos, trabalham juntos começa com este debaixo vai fazer sentar na senhora Começa a se descer, é, não levanta assim, não vai dar certo. Tem que ser assim. Puxa! Faça aí com tudo pra pôr na massa, com batata cachorro. Aqui na ponta, este cavador, do peixe, la mula marionga, a xuxa. <risos> Aqui, onde você cortou a banana, Vai cortar tudo em rodelas. Oh, aqui, onde fica é é mais do peixe, vai pegar a cebola, bebida. Ou tomate verde, menos tomate maduro. Vai fazer Não dá para te gravar, a mana, grava gravação. Tá tá Lá bem aqui, onde está aí o ah. Vai puxar, vai sair, bem picadinho. Oh, minha senhora. Lá tá tá vem, vou tá tentar tá dar da o conseguiste é. dar é. conta Agora. Tá tá Ainda não, não tá acabou. Difícil, mas é bom ver. Ainda não tá estou vai tentar. Não está, está. Vou sair daqui. Está aqui. Assim, vai. aqui. Tá bom. Onde está mais que o peixe? Vai pegar onde você ficou. Vai pegar a batata. Já. E vai retalhar. Transformar. A batata está se você quiser reduzir, é só você já reduzir. Vai ficar tipo aquelas massas. Por isso que ele faz tudo aqui, faz tudo